Oi galera, como vai vocês? Hoje em é, Sinaca não, é não há Salsa 5 razões para aprender a dançar Salsa e Bachata De acordo com a 1. Um, se você é tímido, isso te ajudará a socializar mais e a interagir melhor com as pessoas. 2. Hum. Dançar é uma maneira divertida de fazer atividade física. 3. Quando você ir a uma festa, você pode ser o centro das atenções. 4. Só se baixar, só um rim, muito fácil de aprender. 5. Pode ser um talento oculto E você, ainda não descobriu